Os carrapatos são ectaparasitas de mamíferos, aves e répteis. Eles fixam-se no hospedeiro em busca de sangue. Estudos revelam que eles existem há cerca de 90 milhões de anos. São vetores de doenças tanto para animais como para o um homem. Geralmente vivem em locais sem umidade. Os animais são infectados por eles em contato com grama, mata e em passeios cotidianos, ou quando exposto a outros animais que estejam contaminados. Podem provocar sérias enfermidades nos animais, como a doença do carrapato. Ela deixa o animal lento, tristonho, muito magro e com febre. Eles podem ser encontrados em muros, frestas, embaixo de móveis e batentes de portas e janelas. Assim como pugas... Os carrapatos, quando infestam um animal, podem se disseminar em todo o ambiente que vive o animal. E seu tratamento deve ser voltado para os dois lados, animal e ambiente. Do contrário, os resultados ficarão insatisfatórios. O tratamento no animal sempre deve ser acompanhado por um profissional veterinário e no ambiente deve ser realizado por empresa especializada para promover uma condição saudável de controle. Em locais públicos, como parques e áreas gramadas, devem ser evitadas se tiver suspeita de presença deles, especialmente animais que sirvam de hospedeiros do tipo capivara e equinos. both cool. of